Sejam muito bem-vindos mais um quadro do ADEC Music. E hoje nós estamos recebendo um jovem muito abençoado. Ele é membro da Assembleia de Deus Caratinga, no Tempo Central. E hoje nós temos o prazer de estar aqui com o William Moreira. Oi, William. Olá, Carol. Seja bem-vindo. Obrigado. William. Nós sabemos né, que você tem uma voz maravilhosa e toda vez que você tá louvando, eu, assim, eu fico emocionada porque realmente eu sinto assim, que é uma adoração, né? realmente você entra em espírito e há uma conexão. E eu quero saber um pouquinho de quando você começou a descobrir esse dom, esse talento que o Senhor te deu. Né? Se você já veio do berço evangélico, eu sei também que é de família. <risos> Sim. Conta um pouquinho. Então, é, lá em casa nós é, tivemos desde pequenos né, esse treinamento, vamos dizer assim, do meu pai. Né, ele herdou esse dom natural da família dele. E daí ele começou desde pequenos a passar esse dom para nós. E era muito natural lá em casa, nós três, né, estar tá cantando, nossos pais. E os meus irmãos né, começaram a cantar. Primeiro do que eu, assim, atendendo agendas, né, e tudo mais. Interrompendo um pouquinho, hum. o o mais novo. Sim, sou mais novo. William, gente, para quem não sabe, ele é irmão do Wellington e do Anderson, Isso. pode continuar. <risos> então, é, eu tive uma fase que eu passei a acompanhar meus pais, né, meus pais pastoreiam igrejas, do campo de Caratinga, e quando meu pai mudou aqui para Santa Bárbara do Leste, é, eu dei um stop, assim, na, na minha vida profissional, né, Estava correndo atrás de estudar, de trabalhar, e foi onde Deus me chamou, assim, para o secreto. Eu pude viver um tempo maravilhoso com Deus, onde Deus começou a trabalhar tanto em mim, né? Esse sonho que eu tinha de cantar, né? Mas Deus começou a tratar isso porque era um orgulho da minha parte também, sabe? Era, William? Era. E Deus começou a me mostrar, na verdade, o meu valor para Ele, sabe? Ah, onde Ele queria me usar, né? que era na minha igreja local, né, ajudando meus pais. Isso sempre me motivou muito, né, a servir. Né, eu não sou né um cantor gospel, não, eu sou um servo. Eu gosto de estar nas igrejas, servindo em todo o tempo. Eu sempre fiz isso com meus pais. E eu costumo dizer assim, quando eu me descobri em Deus, a meu valor em Deus, quem eu era em Deus, eu queria ficar naquele lugar ali, no secreto, sabe? Só ali, escondidinho, né? <risos> eu queria ficar só ali e eu passei a ver a diferença entre cantar e adorar. E adorar. E louvar, é. né? E louvar. Então, eu entrava para o meu quarto, eu conseguia, sabe, expressar o que eu estava sentindo em forma de canção. E enquanto eu orava, sempre Deus traz um, um, um hino na minha mente. Eu pegava o violão, começava a cantar, pegava o playback lá na sala, daqui a pouco eu ia para igreja também, cantava lá. E isso foi virando uma rotina, né? foi virando parte da minha vida, da minha realidade de vida. E seus irmãos já louvavam, já sempre, cantavam sempre, sempre. E sempre em dupla os dois? Sempre em dupla. Eles se destacaram primeiro, né? Porque desde pequeno os dois faziam divisão de voz muito afinados e eles sempre tiveram esse destaque maior. Eu não tinha não tinha uma dupla para mim, <risos> né? Então eu fiquei por último, mas lá em casa nós tivemos esse berço mesmo onde nós fomos muito bem treinados para o ministério, né? Nós tivemos exemplos, referências, né? Que são os nossos pais. Vocês então, trabalharam hoje... esse, né? esse, esse talento, esse dom natural. Sim. Foram instruídos. Sim, fomos desenvolvidos nisso, né? A honrar, a cantar canções que exaltam o nome do Senhor, a evangelizar através da música. Então, nós tivemos, herdamos isso, né? O dom natural, mas hoje nós servimos com o dom natural, né? E Deus, né? Diante de Deus, esse dom natural passa a servir como uma ferramenta para o reino de Deus, né? Hoje eu não sou um cantor, não me considero um cantor, sou um adorador, né? Em todo tempo, né? Oi, faz Deus. parte da minha rotina de vida. Essa adoração. Né? adoração em todo tempo. Eu busco cantar isso também, né? Independentemente da situação, eu vou louvar, eu vou adorar. Foi para isso que eu nasci. Você falou uma coisa muito interessante, né? Eu estou aqui para servir, né? Nós estamos a serviço do isso. reino, né? e eu acho porque nós somos mordomos isso e eu acho muito legal quando a gente consegue enxergar isso que nós somos é a serviço do pai e para mim assim é um privilégio estar a serviço porque Deus nos usa sim e servir a Ele né é, é, é como nosso Senhor também né porque Ele só é Senhor de quem Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor sim e é muito bom quando a gente pode ouvir como você falou né no começo Ele teve que tratar o meu orgulho, tratar o orgulho. E a gente sempre né, tem que pedir, Senhor, né, não deixe o meu coração engrandecer, é. porque eu tenho que diminuir para o Senhor aparecer. Sim. E a gente percebe claramente né, a luz de Cristo, assim. Eu não estou falando isso que você está aqui, não, <risos> sabe? Quando eu te vejo, né, a gente tem uma convivência de toda semana, Sim. a gente te, te vejo no púlpito e vejo que realmente você exala o um bom perfume Glória de Cristo. A Deus. E oro para o Senhor quando eu vejo jovens assim, sabe, peço para os meus, né, que estão crescendo, <risos> eu falo assim, Senhor, abençoa, porque eu quero que os meus sejam parecidos. Claro. E, William, e depois, antes da gente continuar o nosso bate-papo, vamos, então, vamos pra gente, adora pra Amém. gente, com Amém. uma canção. afirmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus se não fizer, ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der. Continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amei somente dele, mais ninguém.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 Deus. se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver. Sempre será Deus. Não adoro.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 Em qualquer tempo da nossa vida, Ele é Deus. Deus, porque às vezes a gente acha que a gente que crê na Palavra né, não pode passar por nenhuma <risos> dificuldade, nenhuma tribulação, e pelo contrário, né Ele é Deus em qualquer tempo e as dificuldades vêm para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente aprender, e quem não passou, né? Eu sei que você também tem um testemunho de vida muito bacana, <risos> mas nós não vamos falar aqui, pessoal, nós vamos gravar lá na minha, na minha história, que o William vai vir vai contar. Eu sei que é bem impactante, não é William? Sim, sim. Você dá uma, uma breve, bem breve, assim, o que, que aconteceu, né? Ah, é, eu vivi né, um, um processo de um milagre, onde eu caí de uma altura de quase 6 metros, minha mãe, meus pais me encontraram mortos, sem sinal de vida, e por meio da oração de fé, da perseverança dos meus pais, eu pude viver ali a ressurreição, né? e é longo né, o testemunho, Sim, né? são tantos milagres em torno disso, mas o que eu posso dizer é que Deus é Deus de milagres, né? Deus realiza o impossível, basta ter fé, basta ser perseverante em oração. E nós vamos saber essa história completinha, né? <risos> Depois eles vão ficar ligados, nós vamos saber tudinho. E ele, para encerrar, né? O Adec Music agora. Você louva mais um pra gente. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor, eu posso até chorar, mas além a palavra vai se cumprir, eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem, Para ouvir meu clamor Eu posso até chorar Já li... For, posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Não, minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer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 Na vida, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nada pode calar a nossa adoração em todo o tempo. Nós profetizamos que a alegria do Senhor virá novamente.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 adora ó Senhor adorar é o que sei adorar é o que sou nada pode calar um adorador e não existem prisões que contenham a voz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 vem do Senhor e nada pode calar um adorador adorar é o que sei adorar é o que sou e nada pode